No vídeo de hoje, um assunto que volta e meia vem à tona. O uso da expressão linguagem de sinais. Afinal de contas, está errado falar assim? Sim, está. Especialmente quando a pessoa quer se referir à língua de sinais. É bem comum que a gente acompanhe no noticiário ou em programas de televisão essa confusão entre língua de sinais e linguagem e existe uma diferença significativa entre elas. E nós vamos explicar o porquê neste vídeo, então assista até o final e entenda os motivos. Mas antes, deixa eu já te convidar para se inscrever no canal da Uníntese aqui no YouTube. Todas as semanas nós postamos diversos conteúdos referentes à educação, libras e inclusão. Mas voltando ao assunto de hoje, por que é errado dizer linguagem de sinais? Bom, a linguagem é a capacidade que as pessoas têm de se comunicar umas com as outras. Quando estamos nos comunicando, usamos diferentes linguagens como o som, o corpo e até mesmo a linguagem visual. Por outro lado, a Libras é uma língua e tem uma série de regras e elementos, tais como gramática, sintaxe, morfologia entre outras. A língua brasileira de sinais é mais complexa e suas mensagens podem ser compreendidas a partir de regras próprias, sendo necessário que emissor e receptor saibam do que se trata cada sinal, para que assim possa ser estabelecida uma comunicação de forma plena. Vamos exemplificar. Digamos que uma pessoa surda vá a uma loja e seja atendida por alguém que não sabe libras. No entanto, de alguma forma, eles conseguem se comunicar a ponto de o surdo adquirir o que estava procurando. Neste caso, foi estabelecida uma linguagem que permitiu a comunicação entre eles. Mas se a mesma loja tivesse um intérprete de libras, a comunicação ficaria mais objetiva, clara e assertiva por conta da língua que ambos sabiam. Deu para entender agora? A cada dia que passa, aumenta o número de empresas comprometidas em oferecer atendimento em libras, especialmente em lojas físicas e online, com o uso de assistentes virtuais. Entretanto, é necessário que mais empresas estejam engajadas no propósito de oferecer uma comunicação inclusiva. Afinal de contas, somente no Brasil mais de 10 milhões de pessoas têm algum nível de surdez. A Uníntese tem orgulho de ser pioneira no ensino da língua brasileira de sinais e atualmente oferece cursos superiores e de pós-graduação para quem quer atuar profissionalmente na área da Libras. Se você quiser saber mais, vale a pena passar em nosso site e conferir tudo sobre os cursos. E aí, entendeu o porquê de você ter que evitar dizer linguagem de sinais? Se gostou desse vídeo, fique à vontade para compartilhar nas redes sociais. Aproveite também para deixar o seu like e ajudar no crescimento do nosso canal aqui no YouTube. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!